doentes, vamos a preparar, porque isto já começaram a chegar os pedidos, e são muitos, ora vamos lá ver o que é que pedem aqui, o João e o António, o Francisco e o Carminho e mais a Teresa e mais o Céu, são mais que as mães, são tantos, caramba, e a minha memória já não é o que era, felizmente que vocês estão aqui para me ajudar, hein? ora, o que é que este pede, este pede uma pista de carro, uh, este aqui pede uma consola, ai, uma casinha de bonecas, pois, isso é que era bonito, uma casinha de bonecas, ai, até pegam, é, uma bicicleta, isso é o pedido clássico, uma bicicleta, bem, isso, olha bem uh, Olha, este, agora este aqui, temos aqui um urso de <risos> e um pijama, um pijama eu, oh, Eu tenho uns pijamas tão giros, quentinhos e tudo Um unicórnio, Ai, são tantos a pedir unicórnios E, e um computador, um computador, e... então, isso não é muito caro uh, uh, bom, hum, humano ah, oh, eu não tenho nada a ver com isso, olha, vocês tratam disso lá em casa porque eu... eu estou inocente! <risos> Bom, uma trotineta... uma trotineta está bem, uma trotineta está bem, uh, toma lá! Bom, uh, berlinhos, oh. ó. Ah, para brincarem aos berlinhos, que giro! <risos> toma lá! Uh, dinossauro, dinossauro, dinossauros! Estão uh, extintos! Estão é? esgotados! Fiz tantos. Fizeste? Fiz tanto. Então lá, ah, então toma lá, vá! Um iPad! Uh, pede, pede, <risos> não te portes bem não, um iPad. Olha, está-me lá, agora é para isso que eles estão. <risos> um pião. Isto está bem, isto aqui é que é um pedido um, de como deve ser. Um pião. <risos> Bom, então ficas com o pião. Olha, um, vamos lá ver se o, se o vizinho aceita. Um tambor. Uhum. Um tambor. Hum. Ora, este pede é, uma bateria. Uma bateria. Se calhar é para o automóvel, o pai. <risos> não, e é, uma Moto 4. Uma motocota para brincar, claro, daquelas pequeninas, uh, uh, de pilhas. Uh. Outra bateria. Outra bateria. Isso deve ser. Hum, é capaz de ser. É cap... Não, é capaz de ser mesmo um tambor. Ah, Temos que pedir. Ó... Bom, olha este pede que o Covid se vá embora. Eu também queria. Tenho duas renas de confinadas. Hum, coitadinhas. Bom, fora, fora os doentes que estão todos em teletrabalho. Uh -huh. pois. Mas olha, se nós portarmos muito bem, se nos limparmos sempre as mãozinhas, se usarmos a mascarinha e se tivermos a distância social, como deve ser, pode ser que o Covid se vá embora Isso é que era mesmo bom Olha, para agora é o que há, portem-se bem, portem-se mesmo muito bem Meu...